Eu sinto nessa paixão que me avassala que quando eu falo, não sou eu quem fala e quando eu leio, não sou eu quem lê. Porque vejo e porque penso tudo isto, às vezes penso que nem mesmo existo. Que em mim o que existe é só você. Aí quando ele terminou, eu entrei cantando assim, ó. eu não posso estar contente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 Espera a noite inteira Porque Margarida é sonho Porque Margarida sabe Que eu a amo todo o tempo E eu a amo é de verdade Porque Margarida é tudo Ela é minha alegria Margarida, Margarida Margarida é minha Margarida é, é só minha